certeza, o deputado Tavio Barreto sempre foi sensível às causas de Aragaça, hoje está aqui entregando essa ambulância e com certeza outros projetos virão e melhore, melhoria para a nossa qualidade de vida aqui na nossa cidade. Essa questão de estar lutando para elevar a comarca de Aragaça é interessante também, né, doutor Nelson Prat? Sempre que nós temos um problema crônico na nossa cidade, que é uma demanda judicial muito grande, e no entanto nós não temos juiz. Nós temos sempre essa vacância de cargo aqui, de magistrado aqui em aragarças e isso tem é, penalizado a população que vai buscar e fazer os seus reclames ali e não encontra um juiz para atender essas, essas suas posições. Então, essa, essa luta do Thales, a gente tem muito que agradecer, e eu sei da força política dele, porque este projeto de elevação de comarca passa primeiro pela, pela, pelo pleno do tribunal e depois, como, é de, como demanda custo, demanda verba, precisa ser aprovada através da Assembleia. E aí está a participação importante do deputado para ajudar a gastos. E eu aproveito o ensejo para dizer uh, que o deputado se ofereceu, tem se posicionado a favor de Aragarças, independente do que se comentou por aí, da questão de quem é o deputado, é um deputado sensível às questões de Aragarças e, e aproveito ainda mais dizendo que muitas pessoas exploraram, muitos políticos exploraram a vida toda a Aragarças sem trazer um nada. Certo? Então, hoje, de, de, pronta, de, de pronto atendimento, ele fez o que? Já está mandando uma ambulância, sem tá, a gente está cobrando, a, na primeira oportunidade que ele esteve aqui em Aragarças, prometeu estar cumprindo, então está fazendo por Aragarças, ele merece o respeito da sociedade aragarcista por conta disso. Sra. Luiz a expectativa é essa, que ele continue trabalhando pelo município? Sem dúvida, nós temos um carinho muito grande por Aragarças, porque, na verdade, a minha esposa é daqui, ela é filha de Aragarças, ele foi criado aqui, tem muitos familiares, então nós temos um carinho muito grande por essa cidade. O deputado Tades tem que estar à disposição para estar ajudando exatamente para que a gente possa estar fazendo o melhor para o município e com isso todos crescendo, todos ganhando. Muito obrigado, hein, gente?